Nacional de Fiscalização dos Preços em Postos de Combustíveis. A operação, que contará com participação de órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONS, será realizada na próxima semana em todos os estados brasileiros. O anúncio foi feito nesta quinta-feira em entrevista coletiva e tem o objetivo de fazer valer a decisão da Petrobras que reduziu nesta semana o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras. De acordo com o secretário nacional do consumidor, Vade Damos, ele disse nós temos que entender e reconhecer que essa medida da Petrobras e do governo federal beneficiam toda a população brasileira e tem que ser cumprida e sua execução fiscalizada. Segundo o secretário, uma série de denúncias de abuso e fraudes chegou após o anúncio da redução dos preços. Consumidores têm reclamado de aumento repentino nos preços, para burlar o repasse do desconto. A ideia do governo é comparar os preços praticados nos últimos dias com os preços novos, após a redução pela Petrobras. Meio dia...